Os avanços da tecnologia digital e da engenharia de construção tornou possível para os países iniciarem projetos maiores e ainda mais complexos. Fomos em busca dos maiores e mais empolgantes megaprojetos mundiais que estão atualmente em construção. Se você quer saber um pouco mais sobre o trem japonês de alta tecnologia que alcançou um recorde mundial de 603 km por hora, ou a maior cidade verde de construção no Oriente Médio que tem um projeto que cobre mais de 60 países, fique ligado nesse vídeo. Mas antes de começarmos, tire um tempinho para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Top Luxury E deixe-nos saber nos comentários abaixo qual mega projeto você mais gostou. Shuo Shinkansen O projeto Shuo Shinkansen foi iniciado pela Japan Airlines e agora extinta Japanese National Wales. O governo japonês deu permissão para prosseguir com a construção da linha em maio de 2011, com um orçamento de mais de 9 trilhões de ienes, mas a construção apenas começou em 2014. Quase 90% da linha de 286 km para Nagoya está sendo construída por meio de túneis e subterrâneos. A linha está sendo construída e expandindo uma linha maglev existente em uma pista de teste em Amanashi, que foi inicialmente estabelecida para pesquisa e desenvolvimento maglev na década de 1970. Processo da Construção e Expectativas o status de construção de grande parte do projeto Shuo Shikansen ainda está nos estágios iniciais, embora muito progresso já tenha sido feito, mas a construção da estação Maglev em Shinagaya já começou, que consistirá em quatro trilhas e duas plataformas. No entanto, como está sendo construída sobre a estação existente de Shikansen, a construção levará cerca de 10 anos para ser totalmente concluída, de modo a não interromper os serviços de trens atuais. Os trabalhos de construção também começaram em alguns dos extensos túneis que a linha irá precisar, incluindo um túnel de 25 km sobre os Alpes do Sul do Japão, que deverá ser o túnel mais profundo do Japão após a conclusão. Planos para um túnel de 7 km em Yamanashi e Shizuoka também foram anunciados. Espera-se que os dois túneis sejam concluídos até 2025. O trecho de Tóquio, Anagoa, da linha MagLev tem previsão de inauguração em 2027, com início de atendimento comercial no mesmo ano. A extensão de Nagoa, a Osaka, está estimada para ser inaugurada em 2037, após o impulso fornecido pelo apoio financeiro adicional. Após a abertura do Tokaido Shikansen entre 1964, as ferrovias nacionais japonesas começaram a fazer experiências com a tecnologia maglev mais rápida, levando a criação de uma pista de teste de 18,4 km na prefeitura de Amanashi, As altas velocidades mais de 500 km por hora alcançadas na pista de teste abriram as portas para o desenvolvimento posterior da linha Shuo Shinkansen. Extensão de Osaka A extensão na a Osaka do Shuo Shinkansen foi originalmente planejada para ser concluída até 2045. No entanto, o governo japonês se comprometeu a acelerar o processo da linha e garantiu um financiamento extra para agilizar o processo. A extensão de Osaka agora está programada para ser inaugurada em 2037. O projeto está atualmente em fase de avaliação ambiental para garantir que a pista esteja o mais próximo possível de uma linha reta para maximizar as capacidades da tecnologia Maglev. A pesquisa também está sendo feita em locais adequados para as estações. O trabalho na extensão de Osaka deve começar imediatamente após a abertura da seção de Shinagaya, em Nagoya. Extensão para Tóquio A linha Shinkansen inicialmente iria conectar Osaka com a estação Shinagaya, em Tóquio. No entanto, os planos foram alterados para incluir uma extensão ao centro da cidade de Tóquio. A criação de uma curta rota subterrânea de Shinagawa para o centro de Tóquio foi aprovada em 2017 e tornará a estação de Tóquio o terminal da rota. Isso tornará mais fácil para os viajantes conseguir conexões para outras partes do Japão, já que a estação de Tóquio é o terminal de todas as linhas de alta velocidade do projeto Shuo Shinkansen na capital japonesa. Lusei City De vila antiga a cidade do futuro. A sede da final da Copa do Mundo de 2022, que nasceu no deserto. O próximo Mundial terá abertura e decisão realizadas em região que o Catar tem como grande símbolo de riqueza, criada quase do zero em uma área onde o fundador do país morou. Absolutamente conservador no que diz respeito aos costumes do seu povo, o Catar não hesita em apostar na tecnologia e em projetos inovadores para se desenvolver e ganhar protagonismo na região do Golfo Árabe. E a cidade de Lucei, que será a sede da abertura e do final da Copa do Mundo de 2022, é o grande símbolo do governo local, que pretende mostrar o mundo ao mundo o auxiliar ao torneio, como aliar as tradições do passado a um futuro tecnológico e sustentável. O local onde está sendo construído é o estádio icônico de Lucei, com capacidade para mais de 80 mil pessoas, fica a menos de 20 quilômetros do centro de Doha e em boa parte do século 20 não passou de uma pequena vila isolada no deserto no fim do século passado entretanto serviu de moradia para o fundador do país que lá foi enterrado após a sua morte em 1913 Presente nos livros de histórias do Catar, a região ao lado de Doha foi escolhida para abrigar uma nova e moderna cidade e seu nome antigo foi mantido, alinhando o passado ao futuro. A escolha de que Lucei seja uma grande protagonista para o próximo mundial não é por acaso, a cidade inteligente é talvez o maior símbolo de um programa de desenvolvimento estabelecido pelo governo do Qatar em 2008, chamado de Qatar Vision 2030, que determina metas para tornar o pequeno país um exemplo de modernidade e bem-estar para seus habitantes, roubando a cena entre países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A Copa do Mundo de 2022 é uma das forças motoras desse programa, que tem como prazo final para 2030, mas adiantou boa parte das obras de infraestrutura por conta do Mundial, que acontece daqui a menos de um ano. E nada mais adequado do que colocar o estádio da abertura e da final bem no meio da nova inteligente cidade que teve o custo com cerca de mais de 150 bilhões de reais e deve ficar totalmente prontas até o final de 2021. A cidade nascida praticamente do zero, nas areias do deserto, tem uma área total de 38 km quadrados, dividida em 19 distritos, sendo um deles chamado de distrito do estádio. As zonas específicas têm perfis diferentes, algumas são estritamente residenciais, outras dedicadas a prédios comerciais e algumas mistas ter uma ilha artificial, que deve se tornar ponto de encontro de turistas, com espaços para pequenas embarcações e um bairro para aqueles que desejam uma ótima vista do Golfo. New Silk Road Você provavelmente já ouviu falar da Rota da Seda, a antiga rota comercial que existia entre China e o Ocidente durante os dias do Império Romano. Foi assim que a seda oriental chegou pela primeira vez à Europa, e é também a razão pela qual a China não é estranha ao resto do mundo. E agora está sendo ressuscitada. Anunciada em 2013 pelo presidente Jinping, um novo corredor comercial duplo está sendo definido para reabrir canais entre China e seus vizinhos do oeste, principalmente a Ásia Central, Oriente Médio e a Europa. De acordo com o um plano de ação divulgado em 2015, a iniciativa abrangerá rotas terrestres, e marítimos, com o objetivo de estreitar as relações comerciais da região, principalmente por meio de investimentos em infraestrutura. O objetivo do megaprojeto custará cerca de 900 bilhões de dólares, como a China explicou recentemente. É iniciar uma nova era de globalização, uma era de ouro do comércio que beneficiará a todos. A capital Pequim afirmou que vai emprestar cerca de 8 trilhões de dólares para infraestruturas em 68 países. Isso representa até 65% da população global e um terço do PIB mundial, de acordo com uma consultoria global. Mas as críticas do resto do mundo foram misturadas com vários países expressando suspeitas sobre as verdadeiras intenções geopolíticas da China, mesmo enquanto outros participam de uma cúpula em Pequim para elogiar a escala e o escopo do projeto. Quais países têm a ganhar? 62 países podem ter investimentos de até 500 bilhões nos próximos 5 anos, com a maior parte desses investimentos canalizados para a Índia, Rússia, Indonésia, Irã, Egito, Filipinas e Paquistão. As empresas chinesas já estão por trás de vários projetos de energia, incluindo gasodutos entre China e Rússia, Cazaquistão e Mianmar. Até mesmo projetos de estradas e infraestrutura também estão em andamento na Etiópia, Quênia, Laos e Tailândia. O Paquistão é um dos principais apoiadores da nova rota de seda. O primeiro-ministro do Paquistão disse que a rota comercial marcou o amanhecer de uma era verdadeiramente nova de cooperação intercontinental. O Paquistão, onde deve se beneficiar de cerca de 46 bilhões de dólares em novas estradas, pontes parques eólicos e outros projetos de infraestruturas, apoiados pela China. O Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, lançado em 2016, tem capital autorizado de 100 bilhões de dólares. 20 bilhões serão de capital compostos por 80 acionistas, dos quais a China é o maior, com 28% de participação. A China e seus parceiros têm cerca de 1 trilhão de dólares em projetos em andamento, incluindo grandes obras de infraestruturas na África e na Ásia Central.